O universo dos universos apresenta fenômenos de atividades de deidade nos diversos níveis de realidades cósmicas, de significados da mente e de valores do espírito, e todas essas ministrações, pessoais ou de outras naturezas, são divinamente coordenadas. A deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e é supra-pessoal, de modos não totalmente compreensíveis pelo homem. A Deidade caracteriza-se pela qualidade da unidade, fatual ou potencial em todos os níveis supramateriais da realidade. E essa qualidade unificadora é mais bem compreendida pelas criaturas como divindade. A Deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e suprapessoais. A deidade total é funcional nos sete níveis seguintes. Estático A deidade contida em si própria e existe em si. Potencial A deidade volitiva em si própria e com propósito em si. Associativo A deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. Criativo a deidade distributiva de si própria e é divinamente revelada. Evolucionário A deidade expansiva por si própria e é identificada com a criatura. Supremo A deidade que experiencia a si própria e que é unificadora de criatura e criador. Esta deidade funciona no primeiro nível de identificação com a criatura, como supracontroladora no tempo e espaço do grande universo, às vezes é designada como a supremacia da deidade. Último, a deidade que se projeta a si própria e que transcende o tempo e o espaço, deidade onipotente, onisciente e onipresente. Esta deidade funciona no segundo nível da expressão da divindade unificadora como supercontroladora eficaz e sustentadora abissonita do universo mestre. Comparada ao Ministério das Deidades no Grande Universo, essa função Absonita no universo mestre equivale ao Super Controle e à Supersustentação Universal, algumas vezes denominada Ultimidade da Deidade. O nível finito de realidade caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço As realidades finitas Podem não ter fim Mas tem sempre um começo Elas são criadas O nível da supremacia da deidade Pode ser concebido como uma função Relacionada com as existências finitas O nível absonito de realidade É caracterizado por coisas e seres Sem começo nem fim E pela transcendência do tempo e do espaço Os seres absonitos não são criados são derivados, simplesmente são. O nível de ultimidade da deidade conota uma função relacionada às realidades absonitas. Sempre que o tempo e o espaço são transcendidos, não importando em que parte do universo mestre, esse fenômeno do absonito é um ato de ultimidade da deidade.